Oi gente, bom dia. Aqui de novo com o Ana Savoy Responde. Vocês têm enviado suas perguntas? Vocês estão gostando? Estão dando o likezinho aí nas respostas? Então vamos lá hoje para pergunta da... Boa tarde, Ana. Meu nome é Patrícia e a minha dúvida é a seguinte. É, o que se deve usar ou não usar no pós-procedimento? É, tem várias orientações sobre isso, né? qual pomadinha usar, quanto tempo lavar o rosto. Alguns dizem 24 horas, outros dizem 48 horas. É, algumas pessoas recomendam usar uh, dexpantenol, nebacetin, óleo de girassol. É, então, tira essa dúvida pra gente aí. O que, que pode, o que, que não pode, o que, que se deve ou não usar após o procedimento nos primeiros dias. Obrigado. Patrícia, é, cada profissional é, segue os cuidados que aprendeu, provavelmente, com seu instrutor. É bom que a gente faça isso, porque a gente tem é, como argumentar com ele depois, porque se está dando certo para ele, ou dando certo para alguma outra pessoa, não tem por que mudar. Aqui, eu, Ana Savoy, faço da seguinte forma... Eu peço que depois de 3 a 4 horas elas aqueçam um pouco de água no micro-ondas, coloquem sobre o local pigmentado para remover aquela linfa, aquele exudato, aquele sorinho cada um chama do nome aquela aguinha que sai depois que a gente termina a micro. Porque quando ela seca, é aquilo que vai formando a casca. E se eu não limpar aquilo, a pomada vai grudando por cima e vai ficando cada vez mais grossa. Então com essa água quentinha, ela derrete, essa linfa. E começa aí já com o cicatrizante. Eu costumo aqui usar um cicatrizante que eu comprei a fórmula na Unicamp. É, até, gente, ó, gostaria de falar, não é manteiga de cacau, tá? A manteiga de cacau começou a ser utilizada depois que eu comecei a usar isso aqui. É um produto feito à base de ômega 3, própolis natural e eu não tenho problemas. Eu tive antes com o Dexpantenol é, algumas reações alérgicas, por esse motivo eu parei de usar. E eu aconselho que vocês não é, recomendem medicação nenhuma. Nós não somos médicos, não podemos receitar nenhum medicamento. O nebacetim, por exemplo, quem tem alergia à penicilina pode ter um problema bem sério na sobrancelha. E aí o médico nunca vai dizer que o problema foi com a, com a pomada, e sim com o procedimento. Então o tempo de cicatrização também é, influencia no resultado final. Nós temos que aguardar até 40 dias que algumas pessoas mostram o pigmento sobe depois desse tempo, tá bom? Então nada de receitar remédio cuidados básicos, higiene sempre, então é isso gente, espero ter ajudado vocês, um beijo e até a próxima.